Seja bem-vindo meu chapa. Olha tu sabendo que você já vai apertar o like aí, sabe por quê? Porque hoje vou ajudar você a acabar com a gozada rápida. Isso que eu vou te falar hoje é simplesmente milagroso, é sensacional. Então já se inscreve no canal, ative o sininho aí para receber as dicas do seu amigo transante aqui. E estrala o like aí porque senão você vai continuar gozando rápida. E fica só na punheta meu irmão. E vem comigo que aqui é, é canal de response e te ensino mesmo. Nada de ficar te enganando. E querendo que você compre essas merdas de remédios que prometem as coisas e não cumprem. Essa dica de hoje é top demais. Mas vai servir só para quem ainda não baixou o método caseiro que deixei aqui na descrição. E nos comentários desse vídeo. Quem já usou já tá ligado. Como o negócio é bom. Só os mano habilidoso na hora da trança. Só gozam quando querem. Isso é muito poderoso e está disponível para quem quiser parar de gozar rápido. É só clicar e baixar. Corre aqui no link que ainda dá tempo. Mas vamos lá para o que interessa. Estudos indicam que a cerveja pode ajudar na ejaculação precoce. A revista de medicina mais famosa do Brasil revelou que tomar uma ou duas cervejas podem ajudar e muito naquela gozada rápida que está acabando com você meu amigo. Isso porque a ejaculação precoce é gerado na maioria das vezes pela ansiedade e estresse, portanto a cerveja ajuda a relaxar e aliviar a tensão. E a cerveja possui em sua formulação substâncias capazes de retardar a ejaculação, fazendo você demorar mais uns minutinhos na hora da trança. Mas atenção meu garoto, não precisa encher a cara e achar que fará efeito. Você precisa tomar só um ou dois copos por dia e de preferência as cervejas pretas pois elas possuem substâncias capazes de deixar o seu organismo mais relaxado. Mas sejamos sinceros, mais alguns minutos não é uma grande coisa, né? Por isso deixei aqui na descrição um método caseiro para você que quer parar ainda hoje de gozar rápido. É muito mais eficaz e cura definitivamente a ejaculação precoce. Isso é incrível, tanto que muitos homens estão falando dele lá no site. São métodos que ensinam todos os segredos que você precisa fazer para não gozar rápido. E não se esquece o like aí amigo. Tamo junto.